deita o mar, ilha dos lençóis Sebastião é o rei do lugar Onde deita o mar, ilha dos lençóis Sebastião é o rei do lugar Ele vira boi e vem cantar E de areia em de luar Ele vira boi e vem cantar E morraria de areia em de luar rei Sebastião, e dessa terra eu devo cantar. Peço É lenda do rei da Ilha Encantada. Vinha saindo do morro, montado em seu alazão todo vestido de ouro era o rei Sebastião. Ora era um cavalo branco, ora era um touro preto, botando fogo da venta a todos faziam medo. Lá pra banda do Marrocos, numa guerra foi lutar, mas na ilha de Lençóis veio aqui se encantar. Na noite de lua cheia vai chegando de mansinho, botando os pescadores para correr de mansinho. Essa é a grande lenda do Rei Dom Sebastião, que na noite de lua cheia corre no seu alazão na ilha de Cantaria, pedaço do Maranhão. Vão ouvir a história do Rei Sebastião comer peixe e camarão e nos conscientizar da importância do em extinção. No mar tem vários peixes, principalmente o camarão. Cuidado, pescador, não pegue o mero não, pois está em extinção. Deita o mar, ilha dos lençóis. Sebastião é o rei do lugar onde deita o marilha dos lençóis. Sebastião, o Manoel, é tá lá, né? o do lugar. Eu tenho mais uma pergunta curiosa. Né? Porque a gente gosta dessas coisas, dessas histórias mais místicas assim, né? E a história aqui do Dom Sebastião, né? É, ele também vem assim nos momentos que estão batucando? Claro, ele passa por. Ele, ele, ele. manda mensagem também? Manda mensagem também. Ele é que é o dono do meu Peço missão ao rei Sebastião Que dessa terra eu devo cantar Peço missão ao rei Sebastião Que dessa terra eu devo cantar Lá pra te ver Batiza bumbassa dos encantados e mora lá. Lá bate o vento e batiza bumbassa dos encantados e mora lá. Diz a lenda que debaixo da ilha de São Luís do Maranhão existe uma imensa serpente encantada E enquanto ela dorme, de crescer ela não para não E quando finalmente sua boca encontrar sua cauda, despertar ela irá de seu sono E num grande abraço, a ilha de São Luís, ela levará para o fundo do oceano